Seja o positivo ou o negativo, é contagiante. Tu tá numa fila, por exemplo, de um banco, aí chega alguém e fala, ah, que fila demorada, tu fala, é mesmo, né? E assim e vai. vai. E aí tá <risos> todo mundo querendo matar o gerente, É só tu né? falar, ai, eu tô com uma dor no gênio, tem é. o vai falar, ai, eu tava com uma dor ontem no gênio, hum. e todo mundo tem uma dor. Hum. E lá se vai. Lá. Ah. Não, isso é... É dores compartilhadas. Ai, que coisa. Isso é. É... é... contagiante, então, é. É dá para ter esse efeito contagiante para o bem ou para o mal. É. Então o desafio é ver o quanto a gente consegue estar tá puxando para esse lado mais positivo. Assim. Por quê? Sim. Mas por que puxar para o lado positivo? Sim. Né? É. Não, é, porque aí a gente vai ter uma série de benefícios, é que, aquilo que a gente estava falando no início da nossa live de hoje. Sim. Quando, quanto mais a gente tem momentos de positividade, mais o teu sistema imunológico agradece, uhum. mais as pessoas que estão no teu entorno entram nessa frequência, elas ficam bem no contato contigo, né? mais tu te protege imunologicamente, mais soluções Tu encontra para os problemas da tua vida, uhum. que esse é um elemento que eu não tinha falado ainda também, Sim. ficou de bônus para o final, é. então a gente começa com exercício de positividade, por exemplo, com gratidão, tu vai vendo outras maneiras de pensar e tu consegue encontrar inclusive soluções para problemas que antes tu estava viciado pensando que não teria, ou que a solução era apenas uma ou duas, tu começa a exercitar outras soluções, porque Porque isso gera uma mudança cerebral Uhum. O nosso cérebro, ele começa a fazer novas conexões. Sim. Neurogênese. Uhum. Mudança de tecido neural, uhum. para pensar de forma diferente. Quanto mais tu pensa de forma diferente, vai ficando mais fácil fazer o exercício da gratidão. Sim. Até para tu sim. se dar conta de quanta coisa tu tem de maravilhoso na tua vida, e tu não se dá conta. Sim, sim. que tu... crê a gente fez o um exercício aqui da cor, uhum. né? Outra coisa a gente tem, que nem quando eu, de manhã, aí eu usando um exemplo meu, de manhã eu faço a minha. Agora eu tô me puxando, né? Em 2019 a gente começa a se puxar. Me puxando. <risos> é um exercício. Aí eu vou caminhando e vou. E daí eu tenho a mania de ficar, maninha. Eu faço, eu vou caminhando e vou agradecendo. Aí eu agradeço meu olho do pé, agradeço o dedão, agradeço. Isso, se todo não tiver o pé, como é que vai caminhar, se todo não como é que vai fazer exercício, aí eu vou, vou agradecendo. Uhum. Aí depois eu vou para a mão, depois eu vou para a cabeça, fazer o cabelo, eu faço é. tudo. E é uma questão interessante, assim, se, se quem está em casa, aí acompanhando a gente, no trabalho, enfim, quando fizer exercício de gratidão, logo depois de fazer exercício, pensa assim, como eu estou me sentindo? Hum. O que, que vai acontecer? De maneira geral, quando a gente faz um exercício de gratidão, a emoção que surge é felicidade, bem-estar, satisfação, prazer. E quando a gente tem essas sensações, a sensação, a emoção, o afeto, a tristeza, ele vai perdendo lugar. Uhum. Sim. Ou seja, quanto mais tu exercita esse lado,